Não tente se pegar em ângulos do seu joelho, do seu quadril, porque a altura do joelho nada mais é do que o ângulo da flexão do seu quadril que você tem que fazer, né? Não se pegue muito nisso, tente pegar no posicionamento, digamos, do que é mensurável, talvez é, que é a entrada do seu pé de acordo com o posicionamento do seu corpo, beleza? Depois seu pé Apoiou bem abaixo do seu centro de gravidade, então um pouquinho mais para trás, aquela questão do desequilíbrio, de você estar tá se desequilibrando ao longo da, da corrida, você mantendo esse desequilíbrio, você vai ter que ter uma ação, dependendo do ângulo que você está aqui, esse ângulo de queda, para subir o seu joelho novamente, para que ele caia num, numa posição para te reequilibrar, para te manter em desequilíbrio equilibrado, digamos assim. Então, quanto mais equil... desequilibrado você tiver, quanto mais você tiver com o seu corpo inclinado, Quanto mais o seu pé estiver saindo lá atrás, mais você vai ter que flexionar o seu quadril, beleza? Esse é o ponto. Se o seu corpo estiver aqui um pouco mais reto, está na velocidade mais baixa, você não tem por que subir tanto o seu joelho, tá? A amplitude do seu, a amplitude articular do seu quadril vai trabalhar, vai aumentar de acordo com o aumento da sua velocidade, tá bom?